O <risos> que, que nós vamos fazer hoje? Agora, o que, que nós vamos fazer Jogar Half-Life? <risos> é, Half-Life, meu brother. Olha lá. Bora. Vocês lembram? Ontem? Temos que chegar lá em cima. Temos que chegar lá em cima. Caso que a gente vai ter que descobrir como é que faz o caminho. Bora lá, ó. Aqui é o primeiro. vai chegar nele quem diria que você estaria vivo fala meu rei o que vocês estão fazendo aqui você é um laboratório de materiais anomalous é eu reconheço você eu sou o Freeman, cara oi também vai dar passarinho tenha sorte alguma coisa errada hein 500 alienígenas Como é que é? Com meu cérebro e com seus braços, eu sei, eu estou te fazendo entender. Ah, vocês lembram? Lembram desse lugar? estaria vivo? Você é do Laboratório de Materiais Anômalos. É, eu reconheço você. Ah, Rip, vejo que você está nessa bagunça também. Pode ir na frente. Eu espero que você saiba o que está fazendo. Eu tenho Sim. sido um fardo para você? Por que você está me deixando aqui? Eu vou ficar aqui. Tá certo. Casa 15%. Acredito que isso vai virar notícia no mundo inteiro. Não seja ridículo. Você tem certeza de que esse é o 15%. Positivamente. Você vai ter que me deixar aqui, Gordon. Você está cheirando alguma coisa queimando? Pare de perguntar isso. Cada quarenta. É, eu acho por cento. Do rato foi de cento Que rato só quando a gente tiver um PC melhor. Extreme dimensão. Pequena datura detectada. Detema médico automático ativado. Movina utilizada. Saco. Vou ter que salvar novamente para criar algum ponto seguro. Cortezinho! <risos> e <risos> Ai, finalmente... A dura cheia. É, eu acho que essa porta era só isso mesmo. Hein? Voltamos pra cá, bora salvar. jogo não é feito para o Brasil Caralho. Acho que é por aqui, hein? Olha como é que tá esse bagulho. Gente, o que mais que vai ter de desafio aqui nessa porra desse jogo, gente? Ai não. Ai não. Ai não. Ai não. <risos> porra. Porra, tomando tudo, velho. Então... Será que eu vou ser esmagado no entanto? Aqui foi de onde eu saí. E esse portão aí? aí. Eita porra, negro, nego, aí não, aí não, aí não. não. Puta, que pariu. Cara, o que que eu tenho que fazer nisso aqui, mano? Que pariu. Cara, eu quero ir nessa porta. Opa! Começamos a entender o funcionamento dessa merda aqui. <risos> <risos> calma, calma, calma, calma, calma, calma. Peraí, peraí. Não, de mas vocês já viram qual, qual que é o caminho? Já vimos qual é o caminho. Isso aqui, hum. primeiro, carai. De Não dá, cara. É muito difícil falar pra você. Vamos tentar chegar só no perigo. Níveis de radiação detectado. Cara, eu chegar no primeiro eu vou salvar. Vamos chegar no primeiro, salvar. Depois a gente vai lá pro segundo. Não dá, mano. Tá, ah, tô muito burro aqui, como é, que é? Primeiro portão aberto. Jogo salvado. Agora a gente tem que dar um jeito de chegar no segundo. Que é logo ali. Perigo níveis de radiação detectados. Calma aí, pera pera, pera, pera, pera, pera Tá errado isso aqui Pronto, ó Aqui no primeiro portão Acho que eu já meio que entendi Uma, uma parada aqui hum, Será que eu vou morrer nisso aqui? Acho que não Lá vem a próxima plataforma. Oh! Segundo. Bom, já dá para passar, não dá? Mais uma vez, jogo salvo. Perigo. Níveis de radiação detectados Ah, eu já tô no pauta 12. jogo te mata, te tortura. Bora ter calma, cara. Bora ter calma. É só ficar de boa aqui, vai. Ó. Oh. Conseguimos, hein? Será que vai acontecer? Deixa aí nos comentários. Eu não voltei não, achei que eu tinha voltado Eu não voltei, cara Eu não voltei Eu não voltei, eu não voltei Tô em algum local aqui novo Gente aí. aí que vocês sabem que, que eu sou zé exploração. Abrindo? Salvar o jogo. Pode salvar aqui, aqui no último. Carai menor! Puta tá que pariu! Tá errado. Então a gente conseguiu, cara. Depois de muito sofrimento nesses portais aí, a gente passou. Agora, nego, abre. Aí. Caralho, conseguiu! de suprimentos da nossa primeira equipe de pesquisa. Algumas espécies interessantes foram coletadas do mundo é. fruteirismo é, e trazidas para cá. Antes que os próprios membros da pesquisa começassem a ser coletados por eles mesmos, se é que me <risos> Suspeitamos que exista um imenso portal ali, criado pela intensa concentração de um único ser poderoso. Você saberá quando vir. Eu odeio dizer isso, gordo, mas... É, acho bom que você mate nada. ele. Se puder, claro. Você não deve nada, Sr. Freeman. Mas você veio até aqui, e você sabe tanto sobre essas criaturas quanto qualquer um. É, basta considerar que se você não resolver isso, não vai ter uma casa pra onde voltar. Putz! Sim, então, se você quiser, meu colega está esperando por você nos controles principais do portal. Ele abrirá os portões para você, Sr. Freeman. Se apresse. Não esquece de se preparar. Eu vou te dar cobertura enquanto o portal esquenta. Falou, meu rei! Lindo! Obrigado! Uau! Então agora a gente vai, vai ter que matar o, o, o rei, rei deles, de né? É um modo de salto a distância. Criado exclusivamente para navegar no mundo isso. Eu certamente espero que você tenha recebido o treinamento de salto a distância. Uma vez que você estiver em cheio, você não dele. De Aconselho a praticar antes de atravessar. Quer dizer que eu não tava com o um módulo de salto a distância? Ah, pelo amor <risos> de Deus, cara! Me não me diga que esse tempo todo eu tava sem ele. Meu Deus, eu tava sem, cara. Que doideira. Eu achando que eu, tinha, que eu tava jogando com um módulo. Ó como é que tá agora, ó. Ó, se liga. Pera, pera. Não, pera. Ó, ó, ó, ó. Caralho, mano. Pera, pera, pera. Olha só isso. Como que eu não... Esse jogo é muito sacana, cara. Não deu? Que isso? Onde que eu tenho que ir mesmo? Eu quero dar uma esporada em tudo. Mas, pô, que sacanagem, né? Ó. ó? o tamanho do salto que a gente tá dando. E eu achando que a gente tava o tempo todo jogando com essa merda. Jogo ruim de nós. Tomara que não tenha esqueci não, que eu já tô meio embaqueado. Olá, Príncipe. Eu estou aqui em cima. Pratique o seu salto de distância se necessário. Mas se apresse. Tá, mano. Beleza. Como que eu subo, mano? E aí, né? E aí, meu rei? Tá pronto? Já posso pular lá? Salvar, né? Pra ver se não dá merda. Meu amigo. Que isso, gente? Que isso, gente? Puta que pariu mano. Meu Deus. Agora vai, tá? De terceira vai. Tá percebendo que ele tá acertando? Lá vai, lá vai, lá vai. Oh, os bichos fazem posição de meditação ainda, cara, ó. Que loucura. Os bichos brutos desse aí. Estamos quase lá, vem. Se posicione. Tá, tô pronto, vai. Ainda não. Já posso ir? Prima, sou imbecil. Tu me chamou de imbecil, cara. Meu Deus! <risos> Meu Deus. Isso, mano. mano, isso aqui com o filtro do rato ia estar tá maravilhoso, cara. Na moral, isso ia estar tá maravilhoso. Que pariu, velho. O tá pegando, velho? Você não tá conseguindo ajeitar a parada? Lá vai meu rei. Cara, eu consegui, velho. Cara, é Shen. Shen. Também Shen. O oh, louco, meu. Oh, meu. Olha só. Tem gente ali, velho. Ah, não. ah oh, não. Nossa, ainda bem, viu? Ainda bem que não, não, não me fudemos aqui. Não se fudemos. o qual é, velho? Agora? cento Faço ideia de onde a gente tem que ir, que porra é essa? Se são a chaminé é embaçado. Véio. Tá embaçadíssimo. Bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora, aqui, pala aqui, pala aqui. E... Até que Agora, cara, olha onde a gente chegou para não conseguir passar mais. Será que eu tenho que cair naquele? Tô achando que é naquele lá que eu tenho que cair. Viu? Ah, não, velho. Eu não aguento mais. Talvez naquele dali de baixo também, né? O que, é que vocês acham? Bora esperar ele voltar. Mas, sinceramente, tá muito estranho, cara. Porra, aqui é tentando zerar na prática aqui e se fudendo, né? Foda-se as imagens até bonitas você vê que é uma é uma jpeg bem fudidassa mas é até bonito Os anos 80, os caras que tem umas ideias dessas aqui é massa, não é, velho? Caralho, consegui. Eu nem lembro, imaginei que eu consegui. Eu achei que eu carinho. Tá me lembrando um ricochete, isso aqui. Será? Beleza. Chegamos aqui embaixo, ó. Saímos lá de cima e estamos aqui embaixo agora. Uts. Será o que, que a gente tem que fazer? Para onde a gente tem que ir? Ó, oh, a gravidade aqui é estranha. É um pouquinho mais leve do que lá na terra. Ó, oh, eu acho que eu nem pulei. Olha isso. Opa. Você é posse? Parece pode, posse, parece? Mentira, cara. Ah, estão dando voltas pra caralho. Na hora que se aproximar da terra, eu vou pisar na terra. Recupera a vida. É ah, uma piscina de cura. Que doideira. Mó da hora esse jogo, velho. Na moral, velho. Também deve funcionar pros monstros, né? Olha isso. Você viu? Se encolheu? Não dá nada, não. Não acontece nada quando a gente bate nesse. Ele não me ataca Quando a gente tá de boa Que doideira, mano Que doideira, cara Jogo maluco da porra é, Mas ele me ataca sim né? Ó, tem uma pessoa aqui um traje É, eu acho que a gente tá andando em circo. Ah, uma pessoa com traje aí. Oh, Pô, peraí, nego. Pô, oh, peraí, vai Vou dá um minuto aí de paz aí pra gente pensar. Onde a gente tem que ir, cara? Aquele ali tá vindo, mas eu acho que foi naquele ali que eu vim. Eu não acho que seja nele que eu tenho que... Pisar. Pra ver. Pra dar um tour aqui de novo. Na piscina de cura, tem esses bagulho aí. Ué, velho. Para de me bater, porra. Lá vai, passar debaixo dessa porra. Nada, né? Mas eu vi uma parada ali interessante Dá pra gente dar uma explorada ali agora Uma parada ali que eu não tinha visto Quando passei andando Bora lá? Ah, não. Não! Pô, gente, onde é que eu tenho que ir, gente? Caralho! Ah, mas isso tá muito bizarro, não tá? Ué? Ué? isso é uma mola. Não sei. Tem alguma coisa aqui? Nada. É tipo uma mesinha que não tem serventia nenhuma. Agora eu, eu sismei que eu quero subir ali, cara. Bora fazer isso. Fume tão voando. Opa. Ah, moleque. Um portal. Gente, que doideira, cara. Carai, que negócio da hora, mano. Pular de Gonark. De gonark aqui. Olha oh, o gonark ali. 50%. Tá que pariu. Olha o gonark ali, ó. Cada 70%. É esse bichão do um sacão. Tem mais, cara. Ah, não. Foi a porrada. O bicho que me deu uma porrada ali, ó. Tá porra! Noma aqui! Ah, isso aí, meu Meu. Me, Me fudi, caralho! Tá porra! Tá bom. Cacete, meu. Ele é o pai desses... Desses... Grequinhos ali. Caralho, mano. Que da hora. Agora é o seguinte, mano. peraí. Gastar. agora que a gente já, já sabe o que, é que tem que fazer vamos tentar tirar um proveito desse negócio caralho mano pra de voltar Correu, haha. Já correu, correu nada. Olha o bicho aí vem. Mama, meu rei, ah, moleque. Agora correu. Espera aí, tô vendo. Nossa, esses crequinhos aí não dá pra gente acertar, não. Caralho, fi. Uma aranhona com um sacão. Um monossaco. Muito doido, velho, esse jogo. Fica cada vez melhor. Munição. Pô, cadê a munição, nego? Aí. A ele E aí Ah não, você ainda tá Combatendo Você ainda tá combatendo, nego Para, pelo amor de Deus ah, E aí Meu Deus, cara Morri Morri, cara Correu Não porra, cara Caralho, meu nome. A é bruto. Eu vou nascer, filho da puta. Meu ah, nossa. tá vindo ainda pra cima no! Caralho, que doideira, mano Eu só quero matar essa porra aí E jogar em paz, cara Deixa, deixa te matar, pô Deixa eu te matar, na moral, na moral Nunca, pedi nada pra você. Quero é, ver. Vem, vem, vem, vem. Só vem. Puta que par que pica. Lacerações graves detectadas. Automática ativada, utilizada. Hum, hum. meteu um pé. Boa, vai embora mesmo. Vai embora. pequena, quarenta por por cento. Olha, velho. É o seguinte, vamos terminar de derrotar logo esse bicho. Quando a gente derrotar, eu paro de gravar. Ou eu já paro por aqui e a gente continua no próximo. Eu não sei o que, é que vale mais a pena. Eu não sei quanto tempo essa batalha vai durar. Vocês estão vendo que o bicho tá correndo igual um louco. Já tem uns 40 minutos que eu tô gravando, cara. Seguinte, eu salvei aqui e a gente vai continuar essa batalha depois, cara. Na moral, na moralzinha, a gente vai continuar essa batalha depois. Esse Gnatha é, é muito apelão. Olha só onde é que a gente vai ter que lutar com ele. Ó. A gente vai ter que lutar com ele aqui debaixo dessa rede, com ele tacando bicho, tacando monstro e a gente só se fuder. A gente vai ter ficado aqui Detonando ele Então Então até o próximo episódio Meu brother, caralho velho, Porra, foi sinistro pra caramba Vamos derrotar O Gnaf. Ou é Gunnarf, ou é Denarf, sei lá Esse monstro aí ah, Essa dimensão espacial aí essa outra dimensão, cara, muito sinistra. Será o que é que eles comem? Será que alguma coisa lá faz fotossíntese? Eles são carne. Eles têm energia, não sei se é magia, não sei que porra é aquela. Cara, o jogo é simplesmente muito maluco, muito criativo, muito bizarro. Tamo junto, valeu. Até a próxima. Não se esqueça de deixar o like, se inscrever no canal e curtir o vídeo. E vídeo, vídeo, comentar o vídeo Fui <fim>